Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, que eu não abre meus amigos Vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso, sim rapaz Mais conteúdos aí, novidades foram reveladas pra gente Nós tivemos os previews das pessoas que receberam o jogo aí no início da semana e tudo que saíram E também nós tivemos uma matéria oficial do Playstation Blog que trouxe mais imagens do jogo Coisas novas que não havíamos visto e também informações acerca dele Sobre isso que nós vamos ver aqui hoje, conferir todas as informações, imagens e tudo mais. Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E uma novidade bem legal para vocês: nós já estamos com o of War Ragnarok também, pessoal. Nós recebemos aí do PlayStation Brasil, que a gente agradece demais pela confiança no nosso trabalho. E um pouco mais para frente nós teremos aí a nossa análise, bem mais para frente, beleza? Por enquanto eu não posso comentar absolutamente nada. Então. Vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela para a gente poder conferir essas notícias bombásticas aqui que o PlayStation Blog trouxe pra gente, tá? E aqui, ó, eles estão. Eles começam falando, né? Que este não é um artigo. É, este artigo, na verdade, não terá nenhum grande spoiler da história e tudo bem, já que temos muita coisa a poder falar sobre o gameplay, o visual, os novos inimigos, locais imaginativos e mais Sem mencionar personagens ou momentos específicos, posso dizer que esta continuação não demora para lhe entregar momentos memoráveis e inesperados com um elenco diverso de personagens míticos Aí aqui embaixo eles começam a trazer as novas informações com base no que a gente estava comentando aí no início, né, ó. Inverno maravilhoso. O mundo de Midgard brilha no PlayStation 5 graças aos gráficos em 4K e taxas de quadro por segundo fluidas. Hum, e joguei no modo performance aqui que ele tá falando, né? Thimble Winter está cobrindo toda a terra, incluindo a casa de Kratos e Atreus. A neve quebra e parte quando os personagens andam através dela, com a luz captando os minúsculos cristais de gelo em sua superfície. Quedas de água congeladas formam peças de arte delicadas e gigantescas. O ambiente de Midgard coberta por neve captura perfeitamente a vibe de um passeio pela floresta no inverno. Né? Bacana pra caramba isso daqui. Nesse ponto, mano, alguns eu vou passar bem rapidamente, pessoal, porque é muita coisa pra gente poder ver aqui. E depois a gente passa nas imagens com calma também, tá? Aqui eles falam da imersão tátil, que é a utilização... Do DualSense, né? Obviamente, a gente já esperava por isso da gente ter a resposta, o feedback do jogo no nosso controle. Isso aqui é uma coisa muito legal. Inclusive, eu vou deixar esse link para vocês conferirem todas as informações na íntegra, se vocês quiserem, né? Vamos nos ater aqui as mais importantes, vamos dizer assim. E aí, ó, as opções de combate versáteis. Acostumando-se novamente. Admito que levei quase metade de God of War 2018 para ficar bom com as mecânicas de combate do machado. A posição da câmera, o machado podendo ser usado de perto ou de longe, e as várias opções de combate me deixaram confuso. Ao contrário, começar com o machado e as Blades of Chaos no início de God of War Ragnarok me deixou confiante e com vontade de combater. Usar ambas as armas logo de cara me permitiu o uso mais completo do arsenal de Kratos, e curti muito. Morte de cima. Kratos agora pode saltar de um penhasco em cima de inimigos abaixo, uma abertura furiosa para qualquer combate em grupo e que atordoa os inimigos. Esta nova opção de combate é um exemplo potente do foco maior de God of War Ragnarok na verticalidade do ambiente. Continuando, fique frio! O botão triângulo usado para equipar o machado Leviathan de volta né, para poder chamar ele de volta o machado e tal. Pode ser pressionado com o machado em mãos para aplicar um efeito de Frost Awaken ao seu próximo ataque com a arma. Pressionando R1 durante o Frost Awaken, executa um Frozen Breach, um golpe amplo que aplica Frost nos inimigos próximos. Mirar enquanto pressiona R1 durante o Frost Awaken, executa um Frozen Spike, um rápido arremesso do machado que cria uma explosão de Frost no impacto. O maior número de ataques elementais de Kratos injeta incríveis novas opções a cada encontro Isso daqui são as assinaturas né, de ataque que o Kratos tem que ele já tinha explicado pra gente lá no Game Informer, não sei se vocês se lembram disso mas é basicamente isso que ele tá explicando. E aí tem também as lâminas flamejantes, que é similar ao Frost Awakening no Machado. Você pode pressionar várias vezes o botão de triângulo com as Blades of Chaos equipadas para executar um Flame Whiplash, né? Isso carrega as correntes de Kratos com fogo, ótimo para derreter as defesas geladas dos inimigos. E mais importante, é demais ver Kratos rodando as correntes para aumentar as chamas. Então isso daqui é outro ataque de assinatura né? que eles têm para tanto para o machado quanto para as lâminas do caos, interessante pra caramba E aqui a gente tem, ó Os irmãos Uldra Kratos e Atreus visitam a loja Ilar de Brock e Sindri para se equipar Enquanto estive lá, fiz um upgrade no meu machado para o nível 2 Aumentando o dano consideravelmente e desbloqueando um novo tier de da árvore de habilidades da arma Né Estranho aqui, mas tudo bem. Atreus também recebeu uma nova armadura. O meu detalhe favorito é a inclusão de um baú contendo itens perdidos, onde os irmãos Uldra guardam qualquer recurso que o jogador tenha deixado no campo de batalha por acidente. Isso aqui é interessante, hein? Customizando itens. Mais uma vez você poderá customizar suas armas e armaduras, incluindo gemas para encaixar no machado de Kratos. Após uma batalha contra um fero uma feroz criatura chamada The Huntress, adquiri Winter's Bite, um ataque único leve que forma uma massa de gelo em torno do machado de Kratos para aumentar mais o dano. Outra aplica o ataque, um ataque, né? Estilo gancho às Blades of Chaos. Achei ambos os golpes ótimos para usar em situações onde me encontrei cercado por inimigos Só precisei ficar de olho no contador dos golpes Interessante, boa Escolha o seu escudo o Guardian Shield de Kratos é danificado durante um combate e Brock oferece para criar uma defesa adicional enquanto ele trabalha nos reparos. Os jogadores podem escolher entre dois novos escudos para começar, o Stonewall Shield, especializado em absorver ataques e revidar, e o Dauntless Shield, que possui, possui contra-ataques de alto risco e alta recompensa. Eventualmente os jogadores terão recursos o bastante para criar todos os escudos. Test Drive do Dauntless Shield, que foi o cara que estava testando, né? Ele optou por esse escudo. Na esperança que o meu domínio de pequenas brechas de contra-ataques em jogos de Sekiro Shadows Twice fosse ser útil. E foi, né? Quando ele optou por esse escudo aqui. Um toque preciso do L1 contra um golpe prestes a atingi-lo produz um brilho de luz, atordoando inimigos por um bom tempo. Achei isso extremamente útil contra grandes números de inimigos e me incentivou a estudar melhor os ataques de cada inimigo. Nice! Muito bom! Show! Agora... Nós vamos para uma parte aqui deveras interessante que... Ai, meus amigos, vamos lá! As Ameaças dos Reinos. Atritos com Thor. Se você amou o encontro bombástico contra baldo no início de God of War 2018, prepare-se para o um embate entre Martelo e Machado contra Thor, que será tão espetacular quanto, se não mais. Thor possui combos de agarrões, poderes elétricos do Mjolnir, ataques com área de efeito e mais. Os dois deuses lutam e voam pelo ar conforme a batalha segue por vários locais congelados. Thor ataca incessantemente, encaixando insultos sobre as habilidades de Kratos como pai quando não está atacando diretamente. É um encontro memorável que me deixou querendo uma revanche contra o deus do trovão. Eita lelê, mano. Muito louco, hein? Raiders com raiva Fortes e violentos os raiders Andam como... andam pela Wild Woods, ah tá Atacando Kratos por ser responsável pelo Thimble Winter, olha aí rapaz Estes inimigos que usam ataques à distância De corpo a corpo são ótimos alvos Para aperfeiçoar as suas habilidades E usá-las como bonecos de teste hum, Novos inimigos aqui hein, pessoal, Que eles estão apresentando pra nós O poderoso Bjorn Uai, o cara lá do Vikings, olha aí rapaz Um urso enorme Ataca em uma das primeiras lutas de chefe O animal gigante começa com golpes previsíveis para Kratos bloquear Mas logo introduz ataques adicionais Como círculos amarelos que indicam que Kratos pode bloquear Mas ainda receberá dano, olha E círculos vermelhos indicando que os ataques não são bloqueáveis Entendeu? O padrão dos ataques do urso é feroz, mas aumenta aos poucos É isso mesmo, né? Mostrando que, no futuro, as batalhas serão, não serão assim. Complicado, hein, mano? acabou esse negócio aqui também. Ataque Drek. Uma das minhas lutas favoritas dessa parte do game é contra o Drake uma criatura meio crocodilo, meio dragão. O quadrúpede morde com sua boca gigante, dá rasteiras com sua cauda escamosa e usa ataques elétricos que forçam o jogador a se manter em movimento. Usar o Dauntless Shield para contra-atacar seus ataques enquanto esquivo é natural e divertido Uma luta bem equilibrada que testa perfeitamente a habilidade crescente do jogador de intensidade alta, mais justa Ah, interessante isso aqui também, meus amigos Ó, Esse bicho, esse Drek que eles estão falando, a gente já viu em trailers nos um primeiros trailers, na verdade, do Ragnarok Que ele dá um pulo e pega o Kratos com a boca e joga ele no chão Acho que é esse inimigo que eles estão falando Dano By Frost. Perto do final do meu tempo com o jogo, um novo inimigo sedento por sangue surgiu para proteger algo dentro de uma mina dos anões. Os Ihenjar. Pálidos e tatuados, possuem ataques ferozes que causam dano by Frost a Kratos, representado por uma parte roxa na sua barra de HP. O dano by frost é inócuo a princípio, mas quando um inimigo acerta uma segunda vez com esse dano, ele detona a aflição e remove uma parte considerável do seu HP. Fique de olho nas suas costas, se esquive e esteja pronto para contra-atacar para sobreviver ao dano by frost. Interessante, mano. Interessante também. Explorando os reinos. Reinos fechados. Odin corta o acesso aos reinos no início de God of War Ragnarok, então Kratos não pode usar o Bifrost para viajar. Por sorte, Brock e Sindri reconfiguram portais místicos que podem ser usados como meios de transporte alternativos. O Inverno em Svartalfheim Embora Fimbulwinter Winter tenha coberto Midgard de gelo e neve, seu efeito nos outros reinos é diferente. Em Svartalfheim, por exemplo, a pressão subterrânea aumentou, criando vários Gazers pela terra. Mimi, a sábia cabeça falante presa ao Cinto de Kratos, também menciona um forte odor que se espalhou pelo lugar plataformas. Navegar pelos reinos requer o uso, o bom uso, né, das ferramentas de Kratos. Em um caso, precisei mover um pilar que bloqueava o caminho. Primeiro, tive que arremessar o machado para destruir o tronco apoiando o pilar, depois usei as Blades of Chaos para poder mover o pilar no caminho, do caminho no caso, né? Outro exemplo envolve o uso das propriedades elementais do machado Leviathan para manipular obstáculos aquáticos no reino de Svartalfheim. Mas vou deixar você descobrir os, de os detalhes, interessante. Flechas Sônicas. Na cidade Anandine da Velir, Sindri equipa o arco de Atreus com uma nova corda com poderes sônicos. Isso a gente chegou a ver em um dos trailers, se eu não me engano. Sim, nós vimos sim, lembrei. Este encantamento deixa você estourar objetos que pulsam como uma luz azul esverdeada por todo lugar, criando passagens que levam a novas áreas e descobrindo alcovas cheias de Silver. Olha, interessante. Hack silver, né? Que é a moeda do jogo. A habilidade de Atreus de destruir este material brilhante injeta uma nova camada aos puzzles ambientais e a navegação para a dupla. Hum, interessante, ó. Aí temos aqui, por fim, exploração e missões secundárias, ó. Os fãs que curtem revirar pedra por pedra dos reinos podem ficar tranquilos, pois a exploração é vasta e bem remunerada nesta continuação. Enquanto se aventuram por uma cidade anã charmosa, mas hostil, Kratos e Atreus cruzam o caminho com um anão que tem um passado com Mimi. O anão menciona equipamento. É isso mesmo? De mineração que Mimi uma vez usou e diz ter causado muitos problemas nestas terras. Uh, aqui é porque a tradução aqui, acho que eles pegaram do inglês, pessoal, e trouxeram para português, por isso que tem algumas coisas que estão um pouco estranhas, tá? Os jogadores é, aqui tá estranho, falta um pedaço, ó. escolham consertar este erro do do passado de mime e serão bem recompensados. Ah, tá, é, aos jogadores que escolherem, né, consertar esse, esse erro do passado do mime, eles vão ser bem recompensados. É isso. Mais tarde, enquanto navego com uma canoa por um lago brilhante azul e enorme Vejo colunas de fumaça preta vindo das minas Escolho seguir adiante, mas Atreus me deixou seguro Hã? Que poderíamos voltar para completar essa missão mais tarde Entendi Ah tá, ele deixou essa missão de lado, mas o Atreus falou tipo Ah não, a gente pode voltar ali depois, entendeu? Não é como se a gente fosse avançar E depois a gente fosse perder a oportunidade ali de fazer aquela missão Entendi, beleza Prosseguindo aqui, meus amigos. Bússola Anan. Sindri agracia Kratos com um belo presente. Uma bússola que permite que os jogadores marquem objetos. E objetivos pelo mapa Depois basta seguir a bússola no topo da tela Para chegar ao seu destino Isso é muito bom, cara Perfeito para encontrar objetos, missões e mais, entendeu? É, tipo, igual acontece no God of War 2018 A gente acha as portas das Valkyrias, né? Que a gente não pode acessar no início Então a gente pode encontrar algumas coisas, talvez, nesse Ragnarok a gente vai poder marcar no mapa para depois ir lá Isso é interessante também As primeiras horas de God of War Ragnarok Estão lotadas de ação, história e combates espetaculares. Estes são apenas alguns dos momentos e detalhes que logo de cara me deixaram muito animado para mergulhar ainda mais no combate, explorar os reinos e aprender o que o destino guarda para os nossos heróis. E aí, meus amigos, ó, tem algumas imagens aqui para a gente poder conferir. Deixa eu até abrir elas aqui, em abas diferentes, para a gente poder conferir de pertinho, para a gente poder finalizar, né? Nossa, várias imagens, de de passagem, né? Olha! Muitas imagens aqui pra gente poder conferir Bom, primeira delas aqui, meus amigos A gente tem aqui o Atreus com um olhar Meio que de espantado, parece né? Eles me parecem estar Acho que na casa do Kratos Se bem que tem um buraco aqui Não, eles não estão na casa do Kratos não, parece um lugar diferente E o Kratos parece que tá tentando acalmar O filho dele, muito da hora isso aqui Legal, os gráficos muito fodas E tudo, né Aqui a gente tem eles navegando num reino Que me parece ser Svartalfheim Talvez, né Mas o cenário aqui também nessas fotos Nessa foto aqui, né Especificamente, muito bonito Prosseguindo aqui, meus amigos Ó, aqui deve ter aquele momento Que o Sindri mexe na corda Do arco do Atreus Que comentaram aqui no texto, né Onde dá ele aqueles poderes lá Que ele consegue atirar as flechas Pra poder acertar nos negócios Que tem um azul meio que esverdeado ali E tal, as flechas sônicas Lembrei o nome Então esse aqui deve ser exatamente aquele momento Inclusive a gente tem aqui, ó Atrás, mostrando, ó esse, essa parada que eles estão comentando, ó Tá vendo? Deixa eu até trocar minha tela aqui, pessoal, rapidinho que eu esqueci de trocar Pra poder ficar melhor, pra vocês enxergarem isso daqui também ó. Aí, ó, beleza, assim vai ficar melhor Inclusive, deixa eu até voltar aqui, ó essa imagem aqui que eu mostrei anteriormente, né? Deles num reino e tal, aqui navegando no barco deles e tudo. E essa daqui foi a primeira imagem que provavelmente estava cortada e eu não vi, tá? Foi mal, pessoal. <risos> Do Kratos aí acalmando o Atreus, que tá com uma cara meio estranha aqui e tal, parece que tá espantado com alguma coisa, né? Então vamos seguindo. Aqui a gente tem o Kratos enfrentando aqueles bichos meio esquisitos que a gente viu lá nos trechos da Game Informer, né? No reino de Svarthalfheim, provavelmente, isso daqui. Bem da hora também. Aqui, aqui é a casa do Kratos, né? Naquele ambiente congelado que eles comentam no texto, que Midgard tá toda congelada por conta do Fimbulwinter Inter e tal. Então a gente pode ver a casa do Kratos congelada aqui também. Aqui são os inimigos que eles comentaram, né? Que estão pé da vida com o Kratos por ter iniciado o Fimbulwinter Inter aí e tal. Que a gente deve encontrar aqui e poder enfrentar nesse início de jogo. Aqui o um embate fatídico contra o Thor, que ele está comentando ali, né? Do início e pá. Muito louco. Essa imagem aqui e tá, tal, olha o Kratos segurando o Mioni, nem tá com um machado nas mãos e tal. É, mano, ansioso poder ver essa parada aqui, na moral, velho. Aqui o um encontro deles com o Brock, provavelmente em Nidavellir também, né, lá em Svartalfheim. Novamente aqui uma imagem com o Brock, parece que ele tá com o escudo do Kratos aqui na mão, que eles falam no texto aqui do, do, do Playstation Blog que ele foi danificado, né. Aqui a gente tem um bicho escroto, com um outro pequenininho aqui também, que, que a gente deve enfrentar. Provavelmente no reino de Svartalfine também, eu acredito, né? E aí a gente repete aqui as imagens, meus amigos. Assim, eu não vou passar por muito mais coisa aqui não, sabe? Porque eles deram bastante informação, né? Informações oficiais, é claro, e tal, mas... Pra gente poder até mesmo preservar mais essa experiência aí, porque eles já deram muitas informações aqui pra nós. Então assim, galera, espero que vocês tenham curtido esse videozinho, trazendo aqui mais informações oficiais de God of War Ragnarok pra vocês, né? Muitas coisas massas eles trouxeram aqui pra gente, pra poder levar esse nosso hype. Então, meus amigos, agora eu quero saber de vocês aí, como é que tá a expectativa pra vocês aí do Ragnarok, se vocês estão animados pra poder jogar o jogo e tudo. Obviamente, eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês, né? Eu vou ficando por aqui, esperem conteúdo de God of War Ragnarok bem mais pra frente aí, porque por enquanto a gente não pode falar nada, a gente tá embargado. Vou ficando por aqui, galera, um beijo pra todo mundo aí, até mais, e fuemos, meus amigos.